A segunda pergunta que muitas vezes nos fazem também, e o histórico? Poxa, nós estamos em outubro de 2022, né? Eu tenho a norma, ela tem, lançou lá a adoção inicial em janeiro de 2019. Como é que eu faço, né? Eu preciso lançar ah, ah, desde o início ou eu tenho uma data de corte? Como é que isso funciona? Ah, nós não vamos dizer aqui o que que você deve fazer eu vou dizer aqui o que que a gente observa nas nossas centenas de clientes né 99% optou por trazer o histórico para dentro da solução então se eu tenho contratos que iniciaram em 2019 que são contratos mais antigos né? que vem lá rodando ao longo do tempo né eles são implantados naquela data naquela referência janeiro de 2019 ah o contrato foi cadastrado em 2020 lança-se 2020 o que, que é, implica nisso? Dá um pouco mais de trabalho de implantação, mas vale a pena. A gente tem visto isso no, nos clientes, vale a pena, mesmo que eu tenha um volume grande, né, para tratar de, de contratos. Nós tivemos clientes aí que revisitaram 1.500 contratos, né? Porque é, queriam que todo o histórico tivesse é, coerente da maneira que foi negociado no passado e nós tivemos aí um, um, uma pandemia de dois anos, né, praticamente, onde as negociações elas foram muito particulares, né, porque o que, que a gente observou nas implantações que nós fizemos em 2019, em 2019 implantava-se os contratos, o sistema corrigia pelo indexador, né, a IPCA, a GPM e tal, aplicava, né, automaticamente o índice de correção e aí ah, você só conferir, opa, realmente, eu apliquei lá ah, 10% do GPM e essa parcela nova está valendo, e é isso, ok. E vida segue, você não precisa fazer nada no sistema, ele já fazia essa, essa remensuração da parcela de forma automática, né. Aqui eu abro um parênteses para dizer que a solução tem, né, todos os indexadores de mercado né, atualizados de forma automática na base. Então, GPM, o IPCA e né, outros indexadores de mercado são atualizados de forma automática, né. Aí a pergunta, né, do pessoal vem hoje de manhã ainda apresentei é, fiz umas apresentações comerciais o pessoal pergunta aí qual é o histórico? Ah, nós queremos trazer o histórico, sim e tal, né? Qual é o impacto disso, né? Impacto disso aqui é na carga? A gente traz uma posição retroativa de cada contrato inicial, né? Depois, junto com a consultoria é feito um dashboard, uma análise, né, dos contratos e as correções que foram aplicadas de forma automática pelo sistema através dos índices de correção. Ah, o meu contrato, ele tem uma correção, a data do aniversário dele é o mês de outubro e o indexador é o PCA. Então, todo mês de outubro ele vai aplicar a correção. Então, o que, é que nos compete fazer? Eu analisar se outubro de 2020 com pandemia e outubro de 2021 com pandemia, se eu fiz a negociação oficial do GPM. Provavelmente não. Né? Então, o que, é que acontece? Opa, aqui eu tive uma correção do GPM de 20%. Não, a gente negociou. E nós não pagamos nada de correção, foi zero a correção. Aí o que, é que faz? Edita-se aquela parcela né, de uma maneira muito simples o sistema e você informa aquele novo valor para o sistema ficar aderente né, a todo o cálculo efetuado. Então o que a gente percebeu aqui? Que a ferramenta tem que ter essa flexibilidade das negociações né, é, que eu tive ao longo do passado. Hoje tudo bem, eu já sei quanto que foi, eu vou lá e a gente simplesmente né, deixa aderente tudo no, no sistema, cria-se todo o histórico padrão para deixar ele... É, aderente com o, a realidade que foi realmente feita, né? E está tudo certo. Mas lá na época, 2020, 2021, tínhamos clientes que, cliente que ligavam e diziam: olha, eu estou renegociando aqui seis meses de carência nesse contrato. Eu estou negociando 50% de desconto nas operações, né? É, como é que como é que a gente faz? Eu estou negociando aqui um ano sem pagar parcela como é que a gente traz isso para dentro da do sistema né então o sistema ele, ele foi bastante flexível né e trouxe nós inclusive fizemos até uma implementação né que foi os dos descontos serem é inferirem sobre né, o, o ato do fruto inicial da parcela, que foi que a CVM liberou. tá Então, isso tudo deu tranquilidade para dizer, puxa mesmo com toda né, a negociação que eu tive que fazer, as repactuações que eu tive que fazer, eu consegui alimentar o meu sistema de uma forma que ele re, conseguiu remensurar os meus contratos, calcular as depreciações, de direito de uso, calcular os juros AVP dentro das regras que foram negociadas. Então essa flexibilização de cálculo, né, de informar parcela, de renegociações é importante que a solução tenha qualquer solução que você precise, né, que você vá adotar para o seu contrato de arrendamento ele tem que ter essa essa funcionalidade. Né?